irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 8, a teologia de Sofá. O justo não passa por tribulação? O textual está no livro de Jó capítulo 11, versículo 18 e está escrito assim E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática, segundo as escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10, depois o capítulo 20, versículos também de 1 a 10. Graças a Deus, esse é o seu quadro Lições Bíblicas, e hoje eu tenho a oportunidade, a honra de ter dois professores aqui comigo, Joás, professor Joás, e também um dos nossos professores aqui, Tiago Salles. Tiago, Joás, muito bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigado. Já é a nossa oitava lição e hoje nós vamos comentar um assunto muito pertinente. É, como nós estamos falando da, da palavra de Deus, né, dessas lições bíblicas, a teologia do Zofar. Já estudamos aí duas teologias né, dos amigos de Jó e vamos aqui para mais uma. E vamos entrar na nossa introdução e no decorrer do assunto aí, Tiago, Joás se que fique à vontade em fazer comentários, é, dar alguns insights aí bacanas que vocês perceberem. Tá? Fique muito muita vontade aí. Introdução. Nessa lição, veremos o um discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passará por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento Contra o patriarca Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina E aconselha Jó a voltar-se para Deus <risos> Tiago e professor Joás Amigos assim, hein? É exatamente que... a questão que eu ia perguntar Que, que pra que um amigo desse, né? Não é? Com um ressentimento contra aquilo que ele chama de amigo Impiedoso, não acusação Pra que amigo desse tipo? E eram amigos mesmo, né professor? <risos> eu não tenho dúvida da amizade desses camaradas mas é, o zelo atrapalhou a amizade né o Salomão é. disse que o zelo demasiado né e, ele é ruim e, também e, e, esse, e esse aqui né esse esse amigo em especial né Depois que nós já vimos aí é, outros dois amigos esse aqui ele é mais duro no sentido de você ver aqui no, no Jó, Jó ele fala é, ele faz uma, uma defesa da sua teologia né dizendo é, da pureza da sua teologia né é, da, de ser algo Limpo né aos olhos de quem vê e tal né, que não tinha nada a esconder e coisas do tipo e, e Zofar ele vem com, com uma aqui no verso 3 né do capítulo 11 é, os homens ficaram calados diante de suas mentiras né ele vem ser mentiroso né tipo assim porque a, a, a teologia de Jó não está batendo com a teologia dele, então, é, isso criou um, um, um, uma espécie de quase que uma inimizade entre amigos, né? Mas é interessante é... também você ter amigos que te contraponham, né? Se você tem uma série, um círculo de pessoas que concordam com tudo que você pensa, você precisa começar a desconfiar dessas pessoas também. Há um escritor muito conhecido entre nós, né é um, um contemporâneo nosso, né que ele usou uma frase muito interessante, que toda unanimidade é burra. Exatamente. Uhum. Ah, essas controvérsias fazem o crescimento, né? Exatamente. Faz o crescimento. Bom, nós vimos aí a nossa introdução, nós já vimos que vamos estudar sobre a teologia de Zofar. Então nós vamos adentrar aí nesses três capítulos que são maravilhosos. Capítulo 1 Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Ponto 1, um, Deus grande e sábio. Ponto 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. E o ponto 3 desse capítulo 1 tolos se passando por sábio. Ponto 1. Um, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Olha que controvérsia em relação à palavra de Deus. Pera aí, os bons não sofrem? É, é, é incrível como esse pensamento existe ainda hoje, né? É... A mateologia ela produz esse tipo de, de pensamento. Eu até tenho é, a impressão de que os bons sofrem mais. <risos> pensamento. <risos> você, vê, você vê em Atos né, uma situação... Paulo é, ele é apedrejado. É, se morreu ou não, a gente não sabe. Tem, tem quem defenda que ele chegou a morrer e, né, e houve um milagre ali. Mas é fato que ele foi dado como morto. Né, e quando ele se levanta e vai para frente da igreja, todo arrebentado, né, digamos assim, ele fala, ó, é necess... ele convence a igreja, ele explica por meio da palavra que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino. É necessário, não é uma coisa que acontece eventualmente, é necessário. Né? Então a tribulação faz parte é, do andar no reino. Parece que falar de, de sofrimento e falar de evangelho é a mesma coisa de você falar da mesma coisa. <risos> Quando você olha para a Bíblia, o, o, o, o, os, os personagens bíblicos estão intimamente relacionados com o sofrimento. Então, essa ideia de que, de que os justos não sofrem, é, ela é muito... Essa teologia ela pode ser é, é, sutilmente muito prejudicial, porque eu não posso atribuir todo o sofrimento ao demônio na minha vida. né? Existem sofrimentos que são da, da própria existência humana. Existem sofrimentos que, uma vez que você é ser humano, você está é, é, fadado ao sofrimento. né? A gente tem a vantagem que a gente tem Cristo, que conduz a gente em meio a esse sofrimento. É verdade que o justo não sofre, é, num, num, pelo menos numa perspectiva é, escatológica. né? É, você encontra essa verdade na Bíblia. Sim. Você lê textos como Jeremias 23, por exemplo, né? é, a ira do Senhor ela vem sobre a cabeça dos ímpios. Né? Mas aquilo ali é escatológico. Exatamente. Ali tá, é uma profecia apontando para um futuro. Né? É, Deus está irado conosco? E sim, é, isso é verdade ainda. Né? Mas nós somos justificados por Ele mesmo. Né? Então, é, nós, diante de Deus, o nosso status é de justo. Ele ora para nós como justos. Então, é, é, a gente ainda sofre porque a gente ainda é pecador, a gente ainda está num processo né, de purificação, né, e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. É, é um processo de aperfeiçoamento. E os sofrimentos servem muitas, muitas vezes, né, é, se não são os, os melhores professores, né, para que a gente... É, cresça nesse, né, nessa, nessa iluminação né, Até ser o dia perfeito né? É interessante que o próprio Paulo Você já citou ele aí Que ele mesmo justificou diante da igreja Que era necessário o sofrimento ele mesmo falou Que a tribulação produz a Paciência E a paciência a Perseverança Entendeu? Isso é um processo na vida cristã Só com nós quando nós estamos falando de Jó é, é, Nesse ponto aqui O amigo de Jó, o Zofar, ele fez Ele agiu com muita dureza a Jó e ele falou que Deus estava castigando ele por causa do pecado, que ele, ele era um mentiroso por não confessar. É, ele foi pesado em relação aos dois amigos de Jó. Existe, Existe uma, uma de desviado <risos> não é? volta para Deus. É? Existe <risos> essa teologia né, de, que, de que todo sofrimento é uma maneira de Deus estar castigando alguém. Uhum. É, e por isso muitas pessoas são adeptas da teologia da prosperidade. Porque se está indo tudo bem com a minha vida financeira, com a minha saúde, significa que eu estou tranquilão, que Deus está me amando, que Deus está me, me abençoando. Por quê? Porque eu não estou passando por tribulação nenhuma. Então, essa teologia é prejudicial nesse sentido. E contradiz a Bíblia, né, Tiago? Você Exatamente. pega o Salmo 73, por exemplo, Azar foi um camarada que estava no templo, servia a Deus no um Levita, e quando ele foi olhar para si em relação aos ímpios, ele viu que os ímpios estavam em uma condição superior a ele. Nós estamos falando de coisas materiais, né? Até que ele entrou no tempo e descobriu o fim da vida. Aí ele viu a diferença. Quando ele olhou para frente, para o futuro. Né? É o caso, eu citei Jeremias 23, 23, uhum. 19 e 20. Né? Uhum. É, a ira de Deus vem sobre a cabeça dos ímpios nos últimos dias ainda. Né? Uhum. O termo que ele usa lá é nos últimos dias. É, deve ser muito importante o texto, porque Jeremias repete ele no capítulo 30, no verso 23 e 24, exatamente as mesmas palavras. Né? É, então, é, esse, essa punição do ímpio, ela, ela acontece, ela está prevista na escritura, mas ela é escatológica. Né? Azaf é, tinha é, aquela angústia né, de ver o ímpio prosperar e ele sofrer, né? é, mas quando ele viu o futuro, ele viu que o fim do justo é melhor do que o fim do ímpio. Né? É, o Salmo 73. Curioso, você ver o Salmo 37, né? Uhum. É, é Para você não, não olhar, com, é, é, não olhar com, com um sofrimento, com uma angústia, com um ressentimento, a prosperidade do ímpio. Né? É, Para você não estar indignado com os malfeitores. Né? Não, não se indigne por causa dos malfeitores, né? por causa do ímpio. Né? E você vê o Salmo 37 todinho, né? do que que se trata. Né? Aquilo ali é um, é um é um reforço da confiança do justo no Senhor, né? que no final né, as coisas são bem melhores do que no começo. É, e outra coisa também, para a gente fechar esse ponto primeiro aqui, esse ponto um aqui, é, eu ouvi isso de uma, de uma professora muitos anos atrás, ela falou que a franqueza é muito boa, mas o excesso da franqueza é prejudicial. O excesso de tudo é prejudicial, né? Exato. Mas principalmente a franqueza. No caso de, de Zofá, ele usou uma franqueza com Jó, ele quis ser franco, mas ele exagerou nas palavras. Ou chamou o camarada de desviado? Hum. Pensou, tanto que isso é pesado? Falei, você tem que voltar para Deus. Chamou ele de desviado na é maior cara, cara. É no capítulo dura. 11, verso 12. Ele chamou de um jumento que não tem entendimento. Olha bem. A não perceber a sabedoria divina na condição das coisas. Para Jofá, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, cheias de justiça própria. Olha bem. Então, é. é, é ele estava defendendo a teologia que ele cria, né? É, em detrimento daquilo que ele cria, ele exageradamente é, jogou o seu ressentimento em cima de Jó, de dizer que Deus está te castigando porque você está em pecado. Alguma coisa você está escondendo. Essa teologia é uma teologia duríssima. E só fechando esse ponto aqui, vamos para o ponto 2, Deus não é diferente à ação do ímpio. É, só um detalhe, que nem Zofar, nem Jó, nem Bildade e nem o outro amigo dele sabia do pano de funda, né? Era entre Deus e o adversário, né? o inimigo, na verdade o inimigo. E Jó não sabia disso, eles não, eles não tinham ciência da, da, da, na íntegra do que estava acontecendo, né? Ninguém sabia, entre eles não. Ponto 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Queria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Olha que, <risos> que, que aberração. É que amigo, o próprio né? Deus deu testemunho. O, o, o monergista Zofar, né, que olha para Jó sofrendo monergista. daquele jeito, né? e ele sabe pô, Jó é pecador, assim como eu. Né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Jó está sofrendo desse jeito. E alguma coisa ele fez, porque Deus, isso que ele está fazendo foi imposto por Deus, porque Deus é soberano sobre tudo. Né? É a visão monergista. Né? Qualquer situação está sob o controle total de Deus. e, e Isso é verdade, mas é, depende do ponto de vista. Uhum. <risos> é. verdade. Não vou entrar nisso aí, né? mas vamos deixar um ponto e vírgula. Uhum. Aí, né? É, e Isofá estranha. né? E, e ele vai rebater isso. E Jó vai dizer, Não, eu quero uma audiência com Deus. né? Eu quero debater com Deus. porque que eu estou. Eu quero. Você não está entendendo? Eu menos. Eu quero entender também. É, porque até onde eu sei, eu tenho vivido é, em retidão, em injustiça. E Jó estava. Completamente correto. É, o, <risos> Zofar achava que estava completamente correto. É um jeito de Zofar, de Zofar também que ele é, receber mérito. Porque se eu ando justo, isso é um perigo também, se eu ando justo, eu não, Deus não pode deixar eu sofrer. É esse o entendimento que faz, né? É. Eu estou guardando os estatutos, eu estou vindo na igreja, né, trazendo para os dias tô de hoje. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Deus não me abre porta, essa porta que eu tanto queria. Eu orei a semana inteira para Deus abrir tal porta para mim. Deus não abriu porta para mim. O que, que é isso? É, é, é essa a teologia que Zofar tem. Então, se eu ando retinho, é como se Deus devesse alguma coisa para ele, né? Se eu andar uhum. reto, uma troca. E a gente entende que salvação, quando o assunto é Deus, as coisas não são por obras. Né, principalmente a salvação, para que ninguém se glorie. A ideia de Zofar é fazer uma troca, já que eu estou andando justo, e se Jó também estivesse andando justo, Deus não daria para ele o sofrimento, ou permitiria né, é, o sofrimento, se de fato ele estivesse justo. Algum pecado ele tem que estar tá escondendo aí, alguma coisa errada. Agora, para a gente que, para nós hoje leitores no livro de Jó, é compreensível, é entendível a gente ler, e a gente consegue absorver isso, e consegue ver a realidade dos fatos. Agora, para quem está vivendo na Inter, que é o caso de Jó e seus amigos, é difícil. Eles não sabiam. Então eles, eles estavam procurando justificativo para aquele problema. E daí um, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e aí vem a, a, as asneiras, né? Então aí faz a gente pensar um pouquinho. Quando a gente não sabe de uma realidade, quando a gente sabe, não sabe de uma situação, uma das melhores opções é ficar calado, hein, professor? Porque a gente. Fala, a gente, por mais que a gente se, se se entenda correto no que fala, por mais que a gente tenha convicção do que está falando, né não, eu estou baseado na minha ortodoxia teológica aqui, e eu tenho que estar correto, tenho que estar com a razão, a razão é minha, eu vou falar. É, e às vezes a gente fala e passa por tolo. né é Porque nice. até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Né? Oh. Então, o sábio, o, o contrário também é verdadeiro. Né? Aquele que é, é, pelo menos tem um status de sábio, né? É, mas fala é, demais, fica tolo, vira tolo. É, tem a reputação... não é. é? E, e muitas vezes as pessoas são pegas pelas suas palavras. Né? Olha o ponto 3 aí, todos se passando por sábio. Jó reage com a ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como, como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, <risos> pois pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isto não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada. Olha a expressão de Jó. Ele saiu em defesa, né? Ele saiu em defesa. Então, assim, a gente a gente percebe que ele também não ficou calado mediante a situação, mas não foi fácil para Jó é, tanto é que ele apelou para um conceito divino, vamos falar assim, né? É, até porque Jó também tinha a sua própria teologia, a sua própria ortodoxia é, voltado ao sofrimento. Então, por muitas vezes, de fato, é, ele quis justificar. A ponto de Deus ter que perguntar para ele, rapaz, você está achando que você faz muita coisa? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Uhum. Onde é que você estava quando eu dei limite para o mar, onde é que você... Nessa intenção, então, ele também tinha uma teologia, uma maneira de ver o sofrimento, de procurar entender é, aquilo que ele estava passando, diferente dos outros três amigos também, que também tinham uma maneira de assistir o sofrimento diferente da dele. Então, ele quis também se defender, né? Ele falou, gente, vocês estão entendendo assim? É, e me parece mais um tribunal, né? Nos três aqui, mais um tribunal... É, do que uma, uma, uma conversa é, entre amigos Mas ele também quis se, quis se justificar por Deus é, é, Só que na melhor das hipóteses Ele preferiu esperar um pouco Eu vou esperar para ver o que, que é Que esse sofrimento quer me ensinar E eu acho que na prática Eu penso que na prática Quando a gente passa por um sofrimento A melhor coisa que a gente precisa é, é, entender É se perguntar É o que, que o sofrimento O que, que eu posso aprender com o sofrimento Já que ele é inevitável né? É, alguns sofrimentos são inevitáveis, por exemplo, a morte de um ente querido, são coisa que a gente não tem o controle, é, e embora seja justo ou não, você vai passar por isso, não, não, não tem como. O que, é que eu posso aprender, qual é a lição que eu tenho com o sofrimento, que a gente vai ver futuramente, é, posteriormente, que Jó conseguiu entender na íntegra do que de fato é, era o seu sofrimento. Verdade. Essa, essa fala do Tiago traz um ponto tão, tão top aqui no, no entendimento dessa lição, porque é, é, quando, você, quando você olha para o diálogo de Jó com Deus, lá, no, lá na frente, né, é, aí você percebe isso. É, e faz a gente, pelo menos me faz pensar, né, um dos adjetivos que Deus coloca na pessoa de Jó, lá no primeiro, nos primeiros versos do livro, né, homem justo, né, é justo, íntegro, sincero, que se divide do mal né, e tal. Mas justo, né, o que, que levou Deus a falar que Jó é, du, é justo? Qual que é a ideia de Deus é. de justiça o país? Né, por que, que Deus está chamando Jó de justo? Eu, eu devo me perguntar. E quando eu olho para esse diálogo lá no futuro, né, lá no, no final do livro, é, para esse diálogo de Deus com ele, né, ele quer uma audiência porque ele quer respostas. Aí Deus se apresenta e traz perguntas, um monte de perguntas. Né? É, resolveu a situação. Né? Mas aí você entende por que, que Deus estava chamando Jó de justo. Deus chamou Jó de justo não pela. Pelos atos pela de Jó, conduta pela dele conduta sim, né? de Jó. Não, não pelo que Jó fazia. Deus chamou Jó de justo pela fé de Jó. <risos> né? E é pelos mesmos motivos que ele chama Gilberto de justo, que ele chama Tiago de justo, né? pela fé. Né? É, não é pelo que eu faço. Aí entra, aí entra o ponto do que o Tiago falou. Né? O sujeito ele quer justificar, não, eu mereço ser bem tratado, porque, olha, eu... Eu tenho agido assim, eu tenho andado assim, eu mereço é, o melhor de Deus, o melhor da terra, o melhor de Deus está por vir mesmo, né, porque eu tenho feito para merecer. É, <risos> e não é, é assim. isso é perigoso. Justificativas <risos> humanas. Uhum. Vamos dar uma pequena pausa aqui, tá? Voltar, voltaremos breve já já, no próximo bloco, onde vamos estudar o segundo e terceiro capítulo sobre essa lição importante a teologia de Zofar. Não saia daí.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 Olá queridos, esse é o seu programa ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estamos estudando a lição de número 8 A Teologia de Zofar Continuando o nosso assunto Professor Joás, professor Tiago Nós estamos falando aqui sobre A Teologia de Zofar Trabalhamos aí o capítulo 1 E agora nós vamos trabalhar o capítulo 2 Dessa lição muito importante Que é a lição de número 8 A Teologia de Zofar Enquanto no primeiro capítulo nós vimos aí Que Deus se mostra sábio Quando aflige o pecador é o tema dessa proposta nesse pelo comentário. Ali, ah, o ponto 2, o capítulo 2, nós vamos trabalhar o seguinte, a conversão como resposta à aflição. Ponto 1, um, a purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Olha que interessante, purificação moral. É, é, é complicado a gente falar de, de uma purificação moral, né? Moral, né? né? É, é Exatamente. O homem que... justifica-se. É, é exatamente a questão que a gente começou a levantar no final do primeiro bloco. É, é, é, ele olhava para si, Zofá e os outros amigos olhavam para si e dizem assim, a gente anda moralmente bem, a gente paga nossas contas, a gente paga nossa conta, não estou atrasando nada, não vai cobrar dor na minha porta. O camarada, por fazer isso esquecendo-se que isso é uma obrigação dele fazer, ele acha-se no mérito de não passar por nenhum sofrimento porque ele cumpre um dever. Então ele acha que deve ser premiado por fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, é, é, é essa a ideia da purificação moral que eles estão pensando. A gente chama não, eu... isso de moralismo. Né? É, já que eu compro e pago, né? já que nenhum vem cobrador aqui em casa, eu ando em dia, posso andar na praça com a minha cabeça erguida, eu não posso sofrer, Deus não pode deixar o sofrimento bater lá na minha porta, já que eu ando direitinho com as minhas coisas, eu dizimo, uhum. eu oferto. E como que eu estou passando aperto, como que a doença bateu aqui na porta da minha casa, se eu oferto todo culto, eu sou dizimo todo mês? É, é essa visão que Zofá tem de Deus, já é, é como se você tivesse estivesse comprando a bênção, estivesse comprando o, o não-sofrimento, vou né? fazendo uma troca. Nós vimos isso aí muito no Novo Testamento, né? Jesus até uma vez chegou no templo e, e, e um, um pecador orando e um publicano, e o publicano se justificando, ó oh, Senhor, eu não sou como esse pecador, eu Exatamente. dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí o pecador lá de joelho batendo no peito, falando assim, ó oh, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador... Aí Jesus virou para os discípulos e perguntou, qual deles deve ser o justificado? Hein, professor? O moralista <risos> ou o que reconheceu o seu erro? O negócio está em reconhecer, né? É, o negócio está em olhar para o espelho e ver que o problema é o cara do espelho, não é outro. Né? É, isso, isso aí que está a chave do sucesso, né? seja em qual área for. É, a gente lembrou no, no bloco anterior né, da, dos adjetivos que Deus coloca na pessoa de Jó, é, e tem, tem três ali, que a gente encontra em outros lugares no texto, e, e se você fizer uma, uma exegese mais profunda na palavra em si, né, uma é palavra para íntegro, né, tan, né, vai falar que tan é, é o que um judeu usa para descrever algo que é completo, que é inteiro, que não tem defeito nenhum, que não tem falta de nada, né? Deus Deus se dirige a Jó com essa palavra, né? homem é, íntegro, né? completo, né? É, é, perfeito, é, é a palavra para perfeito, quer dizer, ele não tem nada é ética, estética, fisicamente, moralmente, que comprometa ele em nada, ele não tem nenhum defeito físico, nenhum defeito moral, nenhum defeito ético, é, é, isso é uma palavra. Aí você vê outra, reto, né? e achar o é, é, homem reto é honesto, é, é agradável na, na sua presença, nas suas palavras, ele é correto, ele é direito. Né? Olha, Deus está falando isso de Jó. Né? E outra palavra, cur, né? é um é homem que se afasta, que repele, que desvia-se né? do mal. É, ele fa, ele, o mal chega perto dele, ele se afasta. Se não for possível se afastar, ele afasta o mal, ele repele. Né? Isso tudo está embutido aí no significado da palavra. Aí o cara vem falar para mim que Jó precisa de uma purificação moral. Já né? Olha como é o moralista. Os adjetivos <risos> atribuídos em Jó por Deus lá no, lá no começo já desmistifica essa teologia de Zofar a ideia, o sofrimento dele não é por falta de, de, de, de, de posicionamento moral ou ético. Né? Eu acho mais ético do que moral. É, não é por falta desse tipo de posicionamento. É, é, é aqui que está o grande cerne da questão. Lá na frente a gente vai entender é, que o livro de Jó, não é um, um, um na sua essência, não é um livro sobre perdas e ganhas. Não é mostrar que um camarada pode perder tudo e no final da vida Deus restituir ele. O cerne do livro de Jó é a soberania divina. E a fragilidade humana. É, exatamente. Se você entende que, que, que o cérebro que que o do livro é a soberania divina, você entende que Deus está no controle de tudo, independente se você se considera alguém um ser moral ou não, você está apto ao sofrimento. Enquanto mais rápido você aprendeu o que o sofrimento quer te ensinar, mais rápido você deixa de sofrer. Tá. O, o interessante disso aqui é, é exatamente pelo fato de, de nenhum deles saber o pano de fundo, histórico e até mesmo espiritual que levou a essa situação. Então, quando alguém não sabe de uma situação, não sabe o contexto da situação, é muito fácil falar. Agora, viver é diferente. É o caso de Jó, né? Olha o ponto 2. É possível negociar com Deus? <risos> Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir a Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das, de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava, desejava que Jó fizesse o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Aí nós já falamos, né? voltamos à famosa prosperidade lá, né? a doutrina da prosperidade. É possível negociar com Deus? Afirmo que não. Não é esse tipo, mas o que Satanás induziu a a essas pessoas em volta, a que Jó cometesse esse erro, exatamente isso. Na verdade, o Satanás quis induzir até o próprio Deus, né? porque ele disse assim, é claro que ele é fiel, mas o Senhor dá tudo para ele também. Né? Foi a, a mesma indução que, que ele fez para os amigos de Jó. Assim, é claro que o cara vai ser fiel, tem tudo que tem, eu aposto que se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar, ele vai abandonar a fé, vai largar tudo e vai deixar de crer. É, mas ao longo da caminhada, embora tenha reclamado muito, tenha ficado extremamente nervoso, chateado, ele não abandonou a fé, que é, que é a síntese aqui da, da, da nossa questão. Professor, só para a gente encerrar esse capítulo segundo aí e passar logo para o terceiro, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. É, vamos falar um pouquinho também da angústia de joias, você volta nesse ponto dois aí sobre negociar com Deus, esse tópico é muito bom, tá? É, é, sobre a angústia de Jó diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de de vez toda a sua condição humana, o justo sofre. Então ele expressou isso, né? Os capítulos 12 e 13 fala isso aí. Então nós vimos aqui, depois de uma pressão tamanha, Jó acaba desabando, mas também aguentou pesado, né? É, depois de ele faz e Bildade, que não pegaram, não suavizaram, né? Uhum. É, com a teologia igualmente equivocada, aí vem Zofar e, e o, o negócio fica mais pesado, né? É verdade. Seu mentiroso, seu desviado. Aí o negócio, aí Jó desabou. Né? E Jó vai fazer uma, uma analogia é, da árvore, né? Até para a até árvore que é cortada lá, se ela estiver perto de, de alguma água corrente, tem esperança para ela. Para mim não, para o homem não. O homem é um miserável mesmo. É, e você vê que a angústia de Jó. Né, e, e Jó entende que o homem não tem muitos recursos né, é, diante da soberania de Deus. É, esse é o ponto. Né, porque Deus é soberano mesmo. É esse é o ponto. Agora, é, uma coisa é Deus ser soberano, outra coisa é alguém se levantar, como Zofar fez, é, e falar é, como se estivesse falando, é, como se fosse porta-voz de Deus e da sua soberania. É, e Foi o que o Zofar fez. Né? Quando não é, era. quando Tudo que o Zofar falou estava 110% equivocado. Né? É, então é complicado. A gente vê pessoas hoje fazendo isso. Né? É, em nome de uma defesa da soberania de Deus, se levantam como porta-voz de Deus, sem autorização para tal. né isso é complicado, isso é o que Zofar fez, e Zofar estava é, falando as mesmas coisas que o diabo estava falando. Né? Isso é, é. complicadíssimo. É, é aquilo que eu falei, quem lê o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó, entende isso aí. Porque nós, nós vemos a ação de Deus, a ação do, do, do inimigo, né? a, a fala de Deus em relação a Jó, a acusação do inimigo, a gente conhece o pano de fundo, mas eles não. Então a gente percebe essa fala dos amigos Semelhança naquilo que o inimigo foi levado até Deus, de acusação. E eles não sabiam. Vamos lá, capítulo 3, a gente encerra: Deus julga e castiga os pecadores. Ponto 1, um, castigo dos maus. Ponto 2, Jó diante de um paradoxo. E o ponto 3, encerrando, a verdade vem à tona. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofá. Nele, Zofá lembra a lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete que os outros amigos já haviam muito dizendo. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por sofá para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Olha bem, olha, olha, olha a ideia desse camarada. A impressão que eu tenho aqui no texto, quando eu vejo ele dizendo isso, é que Zofar está dizendo para Jó assim, você tinha muitos bens perdeu tudo da noite para o dia, porque no fundo você é um ímpio. É, um por isso, honesto, né? é por isso que você perdeu tudo, partindo do pressuposto dessa minha teologia, do ponto de vista uhum. dessa minha teologia, se você perdeu tudo que tem rapidamente é porque no fundo você é um ímpio, Deus sendo justo, conhece seu coração, sabe? que você tem que perder tudo mesmo, você está em pecado. Você é ímpio, uhum. né é essência. É o castigo de Deus para isso porque aí. Porque você é ímpio, está tentando uhum. esconder, mas de Deus ninguém esconde nada. Dá até medo, né? De Não uns, é? uns porta-vozes assim... Uh. E, e esse medo, no nosso caso, é até bom, né? Porque eu, eu gosto de sentir esse medo, né? É, Deus me livre de acusar algum irmão meu, como o Zofar fez, né? É, nós estamos falando de pessoas que são amigas, né? São, são grandes amigos. É, e você percebe, do início ao fim, que isso é verdade, são grandes amigos. É, quando, quando coisas desse tipo entram numa amizade, né? pode estragar tudo, né? É, e como, nós, e como a amizade é importante para um servo de Deus, né? como a amizade é importante para o reino, né? você não faz nada no reino sozinho. Aliás, ninguém faz nada em Por lugar nenhum, nenhum sozinho. sozinho. <risos> é. né? Mas no reino, principalmente, né? é, é, o reino existe para a comunidade. Né? É, isso faz a gente pensar um monte de coisa. Né? É, o quanto nós, como reino, estamos servindo a comunidade, estamos sendo úteis para a comunidade. Isso faz a gente refletir tanta coisa, né? mas antes de, de todas essas reflexões, né, me, pelo menos a mim me faz pensar, Deus me livre de ser um zofar, né? de sair acusando as Amém. pessoas com base na, na minha própria experiência, na minha própria teologia, na minha própria ortodoxia, seja lá o que for. Na né? verdade, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós, Deus não, não, a igreja não é juiz, nós não somos juízes. Nós somos servos de Deus Ninguém está aqui para julgar ninguém né? Nós não somos juízes pra, Principalmente para fazer isso é, Isso é um papel de Cristo Até então ele é o nosso advogado Chegará a hora que ele, é, ele será o nosso juiz Ele será o juiz com vara de ferro Mas isso não cabe à igreja julgar E principalmente dessa forma tratar pessoas assim Até mesmo por, por criar uma analogia humana E pensar que ah, é assim porque é do meu jeito Isso está errado Então eu tenho que ter muito cuidado com essas questões Ponto 2 aí, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar que, de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios podiam, se, podiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Olha bem. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade interessante que na época de Jesus os, alguns dos, dos judeus pensavam também nessa, vamos falar assim, né nessa mesma teologia que os ímpios sofrem, os ímpios padecem, Deus, Deus castiga mesmo e até mesmo os justos por algum pecado tanto é. é que ele falou, né Jesus esse cego é, aí quem pecou, o pai ou a mãe? O que, que ele fez, né? Uhum. É, é, é Jó, é o paradoxo de Jó é o mesmo paradoxo do salmista, no Salmo 73, né? É, é o mesmo paradoxo. A pergunta é essa. para o gente, os ímpios, eu entendo que são ímpios, não querem nada com Deus. Inclusive, alguns negam a existência de Deus veementemente. Todos os dias estão negando a existência de Deus. Mas eu percebo que os filhos desses caras são saudáveis. Esses caras estão comprando carro novo. Esses caras não têm compromisso nenhum com a justiça. E, e a expressão que o Jó usa é esse aqui. Eles envelhecem, e apare... a, a, a ideia que eu tenho é de que eles vivem mais do que aqueles que eu considero, que eu considero justo. É aqui que está o paradoxo de, de, de, de Jó. Se eu que sou justo, estou passando tanta tribulação, olho para o ímpio e não vejo ele passando tribulação nenhuma, tem uma coisa errada comigo. Essa é a ideia humana. Essa é o. Aqui que está o perigo dessa, desse tipo de teologia. Quando você não faz como o salmista fez. Olhar lá no futuro, você corre o risco de tropeçar como o salmista. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram quando eu estava olhando só para o presente, só para o momento. Pode ser, por mais doloroso que isso seja, que nós tenhamos uma vida extremamente é, é uma vida aqui na Terra extremamente regrada. Vivendo só com o básico, passando até a dificuldade. Mas a nossa esperança, a esperança para a árvore cortada, é olhar lá para o futuro. Você tem, que, você tem que olhar lá para o futuro, porque essa é essa a vida que é passageira. A gente tem que estar tá com o olho sempre na eternidade para a gente não cair o risco de tropeçar nesse tipo de teologia. E é perigoso, professor. É, é, a experiência ela, ela, ela não pode ser contraditória com a teologia né é, e Zofar o ponto de Zofar e Jó aí, é, é esse né Zofar vem com a teologia e Jó vem com a experiência <risos> né é, você lembra de um salmista que diz né eu fui moço agora sou eu, eu sou velho mas eu nunca vi a experiência né eu nunca vi um justo é, desamparado, tá des né? desamparado nem a sua descendência mendigar mendigar o pão né é, e, e se você pensar, é uma experiência um tanto diferente dessa experiência que Jó está narrando. Né? É, o Jó está olhando para os ímpios e nunca viu um ímpio é, não se dar bem. É, parece contraditório, é, mas não é. É, é interessante que Jó, olha assim, a, até na hora de morrer, esses ímpios eles, eles morrem melhor do que nós, é o texto usando aqui, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura. João 21:13. 13. Até na hora de morrer, eles morrem melhor do que alguém que eu considero justo. Agora, você olha para a verdade da escritura é, e você percebe esse, esse futuro né dos justos e dos ímpios, né, e você percebe que se você viver 100 anos, é um, um cisco minúsculo do que você vai viver na eternidade. É, então se for para passar esses 100 anos de luta de prova, que seja, se for glória para o resto da eternidade Amém. muito melhor. E eu é... vivo olhando para o futuro não porque eu tô feliz que o ímpio vai sofrer e eu não eu tô feliz porque eu sei que, como Paulo disse, né, que aquilo que a gente passa aqui nem se compara com a felicidade ou com a glória que está nos preparada lá. É Agora verdade. tem um ponto aqui que eu acho que não pode deixar de ser dito né, é, o, o porque o um enredo todo se dá num contexto de, de, de, de diálogo, e diálogo entre amigos, é uma comunidade. É, então a gente pensar em comunidade é sempre interessante, e, em, em situações como essa, de sofrimento, mais ainda. Né? Se você é, pensar bem por que, que o salmista disse aquilo, né? é, e se a gente olhar para a nossa realidade, nós, nós estamos aqui é, em comunidade nesse programa, mas nós fazemos parte de uma comunidade maior, de uma mesma comunidade, é, a gente entende muito facilmente por que, que o, o, o ímpio não é desamparado. Porque ele está rodeado de gente que o ama. Né? Ele está, ele, é, tudo é comum na comunidade. Né? Os bens são comuns, é, os afetos são comuns. A importância da comunidade é essa. E pensar na importância da comunidade em dias como, como esses nossos, é, tem que, não pode perder isso de vista. Né? Comunidade. Verdade. Nós, nós é, fomos projetados, pelo menos enquanto reino de Deus, para viver em comunidade. Família, Tudo tem que né? ser comum entre nós. Verdade. Gente, encerrando aqui a nossa lição, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Nós vemos aí que são permissões, são coisas que Deus permite e que não cabe a nós julgar, né? Como fez os amigos. Deus é da igualdade de, de condições para todos, né? Verdade. Hum. Estamos chegando ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia de sempre. Esse é o seu programa DEC TV e hoje nós estudamos nesse quadro Lições Bíblicas, lição de número 8, a Teologia de sofá. Voltaremos no próximo programa com a lição espetacular. Te agradecemos pela companhia e agradecemos por esse carinho de sempre. Deus te abençoe e até lá.